Fala, fala galerinha! É, eu sou o sua... Eu sou o Norberto Ô. E esse é mais um Elefante Literário Com um comentários sobre tudo e todas as coisas De Nicola Jung <fazos> Todas as coisas, ou Everything, Everything no original. É o lançamento da novo conceito e vai contar a história de Madeleine, ou Maddie. Madeleine. Ela tem 18 anos e nunca saiu de casa. Vive num ambiente, no caso que é a casa dela, é hermeticamente fechado, com ar filtrado e aquilo ali é tudo que ela conhece. Ela passa a maior parte dos seus dias no seu quarto, lendo, acessando a internet, vendo a vida do povo pela janela e fazendo brincadeiras, jogos e jantares temáticos com a sua mãe. Isso por quê? Porque quando ela era criança, ela foi. Diagnosticada pela mãe dela, inclusive, que é a sua médica, com uma doença muito rara que faz com que ela tenha alergia a toda e qualquer coisa externa, né? Alergia ao mundo, ao ar, à poeira. A tudo. Além delas duas que vivem ali na casa, também tem Carla, a enfermeira que passou 8 horas por dia cuidando de médico verificando seus sinais vitais, entre outras coisas, entre outros cuidados que ela necessita. Todo dia ela está olhando pela janela dela e ela vê o quê? os vizinhos. Eles chegam. Hum, hum. Ela ele chega. É uma família, pai, mãe. Os filhos são Cara e Oliver, ou Ollie. Que, como uma boa história, né? Ela vai se apaixonar por ele. Porque isso não é história, porque é uma ordem natural é. das coisas, né? Mas galera? Escrito aqui, se você ler aqui. É. É, exatamente. Só que aí é complicado porque ela não sai de casa, ela não pode ter contato com o mundo. Como é que a pessoa vai criar um relacionamento? Vai né? ser difícil. Vai ser complicado. Apesar da condição em que ela vive, né? Sem poder ter contato com o mundo externo. Madeline busca viver a vida do jeito que ela pode, aproveitando ao máximo os momentos que ela tem com a mãe, aproveitando ao máximo o que a vida tem a oferecer a ela. Sem apresentar dramas adolescentes como a gente vê geralmente em livros Young Adult. A partir do momento então que Madeleine conhece Oliver, ele vai apresentando e retratando algumas coisas do mundo exterior pra ela. É é como se ela já conhecesse as coisas Só que com o depoimento dele, as coisas ficam mais reais digamos assim, Porque ele tá falando das sensações dele Quando ela lê um texto na internet, ela só sabe que ele existe Ela sabe como é, ela consegue imaginar a textura Mas não sabe o que ou é ou aquilo de fato Não sabe o que é que ele transmite é, pra pessoa E como ele fala de uma forma pessoal Aí eu acho que fica mais, um pouco mais real pra ela E ela fica com mais vontade de conhecer essas coisas E ela vai conhecendo o né? mundo assim, dessa maneira que ela é. tem Ao mesmo tempo boa parte das conversas que eles têm é sobre a família de Ollie. Não diretamente sobre a família. Mad tem a mania de observar e fazer diários sobre os vizinhos. Fala sobre a rotina deles. E ela começa a perceber que o pai dele tem um comportamento meio violento, muitas vezes. Enquanto a família dele é meio que desestabilizada, tem todos os problemas, a família dela meio que vive... A família dela que é ela e a mãe, no caso, vive meio que num castelo, né? Vive uma coisa intocável. Uma coisa perfeita, com tradições e e rotina, uma rotina super bem estabelecida, até porque ela não pode fazer muitas coisas diferente do que ela faz normalmente dentro de casa, por causa da condição dela sobre todas as coisas é um livro que fala basicamente sobre o amor e sobre as consequências que o sentimento pode trazer às pessoas ele tem mais ou menos 300 páginas, quase 300 páginas e é muito rápida de ser lida, porque a autora, ela se utiliza de recursos como listas, de atividades, diários e relatórios, como é o nome daquele nosso médico? Prontuários médicos. E isso faz com que a leitura se torne mais dinâmica e muito mais ágil do que outros livros que abordariam esse assunto de uma maneira mais séria. Acho, pelo tamanho, o livro mais rápido que eu já li até hoje. Tem quase páginas e eu acho que eu demorei umas 8 horas pra ler. Daí vocês tiram, né, que é uma leitura bem fluida. Não tem muito mimimi, sabe? Daquelas coisas de adolescente chato que fica com um dilema não sei o que, não sei o que. É uma coisa bem direta, bem leve. Na minha opinião, trouxe algumas reflexões. Mesmo ela tendo toda essa limitação, ela vê as coisas de um lado positivo, assim. Ela tenta buscar e ela não desanimou. Tá sempre procurando conhecimento. Que é uma coisa assim que eu sempre falo na minha vida. <risos> Esse livro é um daqueles que você não para de ler Enquanto não descobre o que acontece É um romance de estreia da autora E é muito legal ver que ele no final Não deixa muitas brechas soltas, muitas contas soltas Assim como acontece com livros de estreia de outros autores Pontos que ficam soltos pelo meio do livro Eles são, são explicados Eles são resolvidos no final das contas E ele acaba sendo um livro de ficção de Jovem adulto com muita emoção Dentro dele, com muitas emoções misturadas É um livro que faz você rir, faz você chorar Faz você ter raiva dos, dos personagens Faz você simpatizar com outros Tem umas que uma fica Impensível, sabe? Tipo, caramba, <risos> tem umas horas, viu, que a pessoa fica pau quer morrer junto com ela. Mas tudo certo. Eu... Achei legal, achei que é justamente isso Teve um nesse ok tipo responder as perguntas Realmente pra ser o primeiro livro de uma autora Eu achei que ela começou muito bem Eu tava imaginando, alguma coisa tem que acontecer aqui Vai acontecer alguma coisa, só que eu não sei bem o que é Mas você fica pensando que é uma coisa Inconcebível, que assim, o ser humano Tem a capacidade de fazer Mas inclusive, ó, a gente, ó Fez várias marcações. Várias marcações, sim. A gente deu quantas estrelas pra ele? Eu dei cinco Eu dei cinco Eu não favoritei, mas eu dei cinco É, fui desses também. Tô pensando em favoritar, acho que não sei se é um favorito. Então é isso aí, pessoal. Se você se interessou pelo livro, deixa aqui embaixo o seu comentário. Também não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e seguir a gente em todas as redes sociais. Valeu! Valeu. E pelo filho, você tá, tipo, um olho aparecendo na <risos> da <risos> da câmera e o resto não. não. Vai ficar um pouquinho. Do le parkour. Quando eu era pequeno eu queria fazer le parkour. Existia já? Pequeno assim, adolescente. Mas eu nunca soube fazer aqueles passos, aqueles pulos. Hum. <risos> Pronto é só isso. <risos>